Fala galera! Hoje a gente vai ver um aparelho que é alternativo ao exercício de remada e também de desenvolvimento em um único aparelho. Eu sou o Lucas Foster, esse aqui é o Nice Fit na Praça. Conforme visto antes, o exercício da remada vai trabalhar basicamente nossa musculatura das costas e o exercício do desenvolvimento, basicamente nossa musculatura dos ombros. A única diferença desse aparelho para os aparelhos já frisados antes é que esse tem execução de modo em pé, enquanto a maioria dos outros é Sentado. A posição inicial do exercício de remada, quando a gente encontra o aparelho na praça, é a seguinte. A barra vai estar aqui em cima. A gente deve trazê-la para frente do nosso tórax, a fim de que a gente tenha a possibilidade de movimento de tração frontal. Quanto ao desenvolvimento, a posição inicial deve ser alterada. A barra geralmente vai estar um pouco abaixo demais, a gente vai ter que levantar ela um pouquinho até conseguir quase a angulação do cotovelo na linha do ombro, um pouquinho abaixo. E aí vai conseguir empurrá-la como desenvolvimento. Para mais informações sobre exercícios, tanto de remada quanto de desenvolvimento, acesse os nossos vídeos específicos sobre esses temas já disponíveis no nosso canal. Não deixem de curtir, se inscrever no nosso canal e até uma próxima!